Não só agora, porque falando do Gamax, hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje, a continuação de Sunk The Game, parte 3. Que o jogo, eu joguei até a parte 2, só que eles não iam fazer a terceira. E finalmente eles estão fazendo. Eu estou ruim, como vocês podem ver. Vamos ver como é que o vídeo vai ficar. Entre a senha. Sou muito foda. Eita porra, eita! Vai dar rage, vai demorar, realmente vai Na... conseguir. Ai meu deus é muita emoção! Olha só a minha velocidade! NÃO! Que vai ser? Isso aqui vai ser um rage game. Consegui! Ai meu deus! Ele está no robozão! Nossa senha! EGG CRUSHER! Well, you finally made it. However, it seems like your string of victory shall be cut short, unless you think you can bring this machine down, which is... Wait, what are you doing? Stop that! <laughs> Ai meu deus, acabou. Yo, a bitch ass nigga. <risos> Ai pior, que é bem, mano, ah, é bem assim mesmo. Dá pra se mexer? E aí, vai ficar nisso? Congrats. Ou não? Autodestruição ativada. Saia, não, pe não pise nos espinhos. Ai meu Deus! Ué? Ah tá, os espinhos me deixam lento. Ah, tem muitos espinhos, isso aí já é apelar, jogo. Jogo, não me apela, não. Ai meu Deus, que pressão, gente. Eu não vou conseguir. Consegui. Então, como o Sankey voltou para o, o level 1, um, ele levou as esmeraldas de volta para o lugar onde, que ninguém liga. Sankey aprendeu que não importa o quanto azul você é, quantos espinhos você tenha, o que importa é o tamanho do seu chapato. Com isso, o Sunki foi para o lugar que ele gosta, talvez ele seguiu sua própria felicidade. é ah, muito bom gente, o cara que criou esse jogo. Muito bom gente, muito bom. É um vídeo curtinho, claro, porque o jogo é curtinho, as três partes são curtinhas. Se você quiser baixar aí de graça, é só escrever Lassan o que você acha, ou se quiser eu deixo na descrição do parte 1. Veja os outros vídeos, se você não sabe o que aconteceu aqui. Isso aqui parte 1 um, parte 2. Vou deixar o link do meu vídeo na descrição. É, mas foi bem da hora. Vamos ver o que acontece depois dos créditos, né? Porque esses joguitos aí, ó. Esse é o hit do verão, gente. Todo mundo tem que lançar na balada assim, ó. Special thanks to Spear Pie and Markiplier. Ih! Tá vendo estrelas, Sanky? Sanky! Elas são lendas! Eu vou é gente! Eu lendo! Sank, the Game O Fim O Fim? Será que é o fim do Sanky? É, é o fim! <risos> É. Acabou? Mas é muito bom, gente. Eu obrigado por ter jogar aí, quem quiser ver. Né? Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Foi um vídeo mais curtinho, porque eu tô com... Né? Vocês devem ter ouvido uns roncos aí no meio do canal, no meio do vídeo. Tá foda. É, eu gravei hoje porque minha voz já melhorou bastante, só que eu ainda tô ruim pra caralho. Então, um vídeo curtinho assim pra deixar mais divertido. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou.